Colecionadores e skins de CSGO estavam discutindo no Twitter alguns dias atrás A respeito desse item aqui A AK661 Eu por um tempo falei muito a respeito dessa skin aqui no canal Recentemente eu comprei essa arma em específico né? A AK661 Com o Titan em cima da cicatriz E o Dignitas holográfico de K2014 na madeira Um item que nesse momento é emprestado para um amigo meu Mas continua sendo minha Um item que eu emprestei para o Drop da Furia utilizar no Major 2014 2, uma skin que, mano, eu gostei demais, hypou pra caramba. Essa skin especial, mano, a 661 sempre levanta discussões. E dessa vez o Zip eu perguntou no Twitter, e vou traduzir aqui pra vocês. Por quanto venderia uma 661 Stat Trek Factory New se existisse? E foi aí que eu pensei no tema do vídeo de hoje. A gente conversar a respeito da raridade dessas belezinhas aqui, né? As AKs 661 ou Scar Pattern. E por que que até hoje não existe uma 661 trek Factory New, quanto custaria, quais seriam as chances de uma skin dessa ser dropada no CSGO. Vem comigo que esse assunto vai ser bem legal. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. k K-Drop. Ah, ah, ah! Skin caro é mais simples do que pensas. Bom, então vamos começar lá atrás galera, quando começou uma febre em itens azuis, itens Blue Gems, tipo essa faquinha que eu tô segurando aqui, essa casinha né, hoje eu gosto muito das skins Blue Gems, mas tinha colecionadores que já gostavam delas, muito lá atrás, quando elas eram muito baratas, investiram bastante grana e ganharam muito, porque esses itens podem ter um retorno de até 10x num ano, isso claro, quando o mercado era menos popular e tal, realmente algumas Blue Gems chegaram a valorizar esse tanto, hoje em dia são itens que chegam a talvez dobrar um ano às vezes valorizar menos 50 mas no geral esses itens azuis aqui já valorizaram demais durante os últimos anos quase que todo ano dobraram de valor e aí a gente analisa essa aqui a AK661 Factory New 0.01 bom que que precisaria acontecer para que você ganhasse uma K661 no CSGO duas coisas e apenas duas únicas coisas podem fazer você ganhar uma dessa aqui se você abrir uma weapon case que tá custando 300 reais na Steam. O segundo item mais raro da caixa é a AK Case Hardened ou a Digo Hypnotic no mesmo grau de raridade atrás do item cover dessa caixa que é a AWP Lightning Strike. E aí você poderia dropar uma AK Case Hardened, tem uma em mil chances dela vir com o Pattern 661. Já a segunda forma seria adicionando itens a raridade abaixo da AK dessa mesma caixa, que no caso são aí a M4-1S Dark Water, a Glog Dragon Tattoo ou a USP Dark Water. E já foram criadas mais de 100 AKs Case Hardened com esse pattern 661. Porém, se a gente busca apenas as StatTrack, esse número já cai de 120 para 14. Portanto, é 10 vezes mais raro você conseguir uma AK Case Hardened Start track. E você teria que gastar bem mais também, comprando as skins na versão Start track. O que muita gente que estava fazendo contratos de troca para a AK Case Hardened não pensou muito, acabaram fazendo muitos contratos sem utilizar as skin stat track, por isso nós temos, das 119 AK661 registradas aqui, apenas 14 em Trek, track, porém nenhuma em factory new, foram criadas 4661 661 stat track minimal wear. dessas 4, apenas uma craftada na verdade, e as outras 3 dropadas na caixa, por alguma chance do destino, a caixa nunca dropou uma AK661 Star track factory new, que seria basicamente essa skin aqui, porém com um pouquinho mais baixa, essa daqui é uma minimalware que a gente pode analisar, eu então, voltando lá pro post do Zippel, quanto deveria custar uma Star Trek 661 Factor New se ela existisse? Bem, primeiramente, baseado aqui, o preço de uma 661 Star Trek Factor New sem adesivos está em torno de 400 mil dólares. Sim, meus amigos, 400 mil dólares, uma skin só existe 4 no mundo. E aí eu vi muitos comentários no post falando a respeito da Karambit 387 Factor New, a única e última existente. E talvez uma AK 661 Strike Factor New pudesse custar tanto quanto uma dessa aqui, que a gente tá olhando na tela, mas eu acredito que não, eu acho que foi uma coincidência, uma sorte muito grande, essa carambite aqui existir, mas acho que o preço dela seria ainda maior do que uma 661 FN Strike caso existisse, porque existem muito menos faquinhas case harded por aí, do que a K, até porque não existem as duas formas de conseguir essa carambite igual na K, a gente tem que excluir contrato de troca, não tem como fazer contrato de troca para ganhar uma faca, então o único jeito de pegar uma belezinha dessa é abrir caixas. A Carambit Case Hardened é encontrada em 11 caixas, então isso não é um problema muito grande. Mas abre uma caixa que venha uma Carambit Case hard, você tem 0.25% de chance do Drop ser uma faca. E dropam diversas facas, então é uma chance pequena de ser exatamente uma Carambit Case Hardened e ainda tem uma chance de 1 em mil, então você multiplica uma chance baixíssima por apenas 1 em mil. Velho, é praticamente impossível você dropar uma Carambit Case Hardened Blue gem. Enquanto foram dropadas 86 mil AK Case Hardened, foram dropadas Apenas 5.780 Carambit Case Hardened O que faz a Carambit Aquecimento de Aço ser 15 vezes mais rara do que uma AK Aquecimento de Aço E se a gente compara as 120 AKs 661 existentes Com apenas 8 Carambit 387 que foram dropadas na história O número de 15 vezes mais raro se apresenta de novo aqui Porque olha só, quando a gente faz 8 vezes 15 dá exatamente 120 Então é uma proporção exata Realmente a Karambit Case Hardened, independente do pera, independente do float Ela vai ser 15 vezes mais rara do que a AK Case Hardened e não temos nenhuma Karambit Case Hardened 387 Factor New Stash Track. Esse ainda seria o item mais caro do CSGO caso ele existisse. Mas resumindo aqui a história toda: existem 8 AKs Case Hardened Factor New 661. E apenas uma Karambit Case Hardened Factor New e ela seria mais rara até mesmo da AK 661 Factor New Stash Track caso existisse. Estima-se que o preço dessa faca aqui é 10 milhões de reais. Então se nós tivéssemos uma 661 Factor New Stash Track. o preço dela não poderia chegar a 1 milhão de dólares na minha opinião, em questão de raridade e preço dessa Karambit 387 que fica no 1 milhão e meio de dólares então, se vier a existir essa cara provavelmente ficaríamos perto aí de 5 milhões de reais, e é isso que muitos outros colecionadores concordaram nesse push do Twitter mas o item mais histórico realmente e mais raro que poderia existir seria a Karambit 387 em stat track, mano isso sim, a gente estaria falando de uma skin absoluta que nenhuma outra passaria de preço nunca, mas essas skin não existe. A 661 Stash Track Factory Também ainda não, mas muitos colecionadores Estão tentando consegui-la, estão tentando Fazer contratos de troca, inclusive Eu tenho interesse em investir em itens Que podem ser trocados pra conseguir AK Case Harden num contrato de troca Sei lá se algum dia eu vou fazer algum vídeo do tipo Se vocês acharem interessante, deixem nos comentários Que eu posso fazer, um junto a gente se vê no próximo vídeo Aqui do canal, um abraço, falou!